Então olha só, essa é a nossa primeira aula gravada, né? Na, ao vivo aqui, né? Com vocês aqui, Nós a gente vai ver então a noção intuitiva de função. Certo? Então, no estudo científico de qualquer fenômeno, o que é um fenômeno? Um fenômeno é um acontecimento. Tá? Um acontecimento assim meio planejado ou acaso, é um acontecimento. Sempre nós procuramos identificar Grandezas mensuráveis O que é grandeza mensurável? Alguém sabe o que é grandeza mensurável? Grandeza mensurável É a grandeza que a gente pode medir Dá para medir Entendeu? É, ligadas a esse fenômeno E em seguida a gente estabelece A gente estabelece Pode assim a gente estabelecer relações existentes Entre essas grandezas Então vamos dar um exemplo do que a gente está querendo dizer Aqui nessa introdução Aqui Tempo e espaço Como que a gente pode relacionar o tempo ao espaço Espaço, o que é espaço? Espaço é uma distância Então pra gente, a gente vai dar um exemplo de um fenômeno aqui Que vai relacionar o tempo Com o espaço Com a distância Esse fenômeno É, o, é de um ciclista andando de bicicleta Seria o fenômeno que a gente vai analisar aqui Vamos ver É um, é um fenômeno mensurável Que dá para medir Então, olha só, uma pista de ciclismo tem marcação a cada 500 metros Então a cada 500 metros o cara botou algo marcando Enquanto que um ciclista treina para uma prova O técnico anota o seu desempenho tá? O resultado pode ser observado na tabela básica Então olha bem, nós temos aqui o instante O né? nosso fenômeno não inclui as grandezas, tempo e espaço Então aqui ó, tem o tempo que é dado em minuto E a distância que é dada em metro então, a gente observa aqui na nossa tabela que no zero minuto, o ciclista estava no zero metro, é claro, ele está parado ainda. Aí quando, pá, deu a partida, ele saiu. Depois de um minuto, ele já estava lá na marca de 500 metros. Depois de dois minutos, ele estava na marca de 1.000 metros. Depois de três minutos, na marca de 1.500 metros. Depois de quatro minutos, na marca de 2.000 metros. Depois de cinco minutos, na marca de 2.500 metros. E assim vai, até o infinito. Vocês estão vendo que a cada minuto ele anda quantos metros? 500, 500 metros, exatamente. Então, a cada instante X, tá? porque como esse, esse tempo aqui vai variando de zero até infinito, então eu vou chamar esse tempo de X. Pode ser qualquer minuto. Corresponde a uma única distância Y. Então, dizemos, por isso, que a distância ela é função do instante. Então, a forma que relaciona, relaciona essa distância y é, com x, ela é a seguinte, y é igual a 500x, ou seja, a gente pode até ver aqui, ó, no zero minuto ele ficou 500 vezes x, que é o tempo, então deu o quê? Dá zero, então, ó, deu zero embora. No tempo 1, um, ficou 500 vezes 1, dá 500, então aqui, ó, ele andou 500 metros, no tempo 2, eu vou substituir então o tempo 2, que é o X, ficou 500 vezes 2 mil, olha só, mil metros. No tempo 3, ficou 500 vezes 3, X representa o tempo, ficou 1.500 metros. No tempo 4, ficou 500 vezes 4, deu 2 mil, e assim por diante. Então, nota bem que, através dessas, desse fenômeno mensurado, dá para eu medir através de uma fórmula. Então, aqui, por exemplo, eu não coloquei o tempo 10, mas se eu quisesse saber qual... É, a distância que ele percorreu em 10 metros, é, em 10 minutos, eu poderia substituir 10 vezes 500, dá quanto? 5 mil, então ele andou 5 mil metros. No tempo 20, se eu quisesse saber qual o espaço que ele percorreu em 20 minutos, era só substituir o 20 aqui no X, ficava 500 vezes 20, eu ia ter o espaço que ele caminhou, e assim por diante. Então, nota bem que eu criei uma fórmula, tá? uma função Tá? Do espaço em função do tempo Espaço Y O tempo X e, Então Y é igual a x Certo? Então é uma ideia intuitiva de função Nós temos aqui um segundo exemplo né? Que é Uma relação entre Mercadoria e preço Será que dá para a gente criar uma função Entre mercadoria e preço? Então vamos dar aqui um segundo exemplo Uma barraca De praia em Fortaleza Vende sucos naturais ao preço de 1,20 o um copo. Cada copo de suco natural custa 1,20. Para não ter que fazer contas a toda hora, a proprietária da barraca montou a seguinte tabela. Então, olha, olha a tabela que ela fez: olha, números de copos vendidos. Então, um copo custa 1,20. Dois copos 2,40. 3 copos 3,60, 4 copos 4,80, 5 copos 6 reais, 6 copos R$ 7,20, 7 copos 8,40, 8 copos 9,60, 9 copos, copos 10,80, 10 copos 12 reais. Então criou essa tabela, então o cara chegava lá na, na, na barraquinha dela e me 8 copos de, de, de suco natural. Então não precisa fazer conta, ela olhava até 8 copos 9,60, tá? Então, com isso aqui, ela criou uma função. Tá? Então, nesse exemplo, estão sendo medidas duas grandezas. O número de copos de suco e o respectivo preço. A cada quantidade de copo corresponde um único preço. Dizemos assim que o preço é uma função do número de copos de suco. Aqui é possível achar uma fórmula então, que estabeleça a relação de interdependência entre o preço de é y, que é o preço que ela vai cobrar, e o número de copos de suco, número de copos de sucos que é representado pela letra x. Então ficou a função y é igual a e que é um valor constante, que é um valor constante vezes os x. Então nós vamos ver aqui, ó, o preço final. Com essa, ela, com essa função aqui, ó eu Estabeleço todos os dados dessa tabela. Então, ao invés dela colocar essa tabela aqui, ela, fez, ela definindo essa função aqui, ela sabe da mesma forma o preço que ela vai cobrar. Se o cara chegar lá e falar quanto que eu quero, quatro copos de suco, então, ela vai pegar quatro, vai substituir o lugar do x, que o preço fixo é 1,20, então vai ficar 1,20 um vezes 4, vai dar o que? 4,80. O cara chegar lá, eu quero 30 copos de suco, não está aqui na tabela dela, mas pela função. Fica definido. Vai ficar 1,20 que é o preço fixo, que é o preço do copo, vezes 20 vai dar exatamente quanto? Dá quanto? 36? Muito bem. 1,20 vezes 36 e assim por diante. Tá? Então aqui está então, a nossa ideia é, intuitiva de função. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante a vocês para as próximas definições. Alguém quer fazer uma pergunta?